Tá na hora da arena. Apesar de tudo, eu não estou em tela cheia. Agora eu estou em tela cheia. Como é que eu não tinha percebido isso? Eu não tenho a menor ideia, mas enfim. A arena, eu acredito que eu vou utilizar Leaf aqui simplesmente por mérito de... Oh! Tinha esquecido completamente que eles tinham colocado essa gimmick aqui pra você poder passar rapidamente por aqui. Mas é, Leaf tem... DPS e etc... Bomba também é bom, sempre é, mas... Isso... Por que eu pensei que isso aqui fosse livre? O que exatamente fez eu chegar nessa conclusão? Uh, olha, eu acredito que é melhor nem pensar sobre isso, mas... Uh, se eu não me engano, a arena normal, comum... Sempre é meio simples comparada a Trolley. No jogo sempre vai dar um monte de... Itens de recuperação e etc. Isso vai ficar ok. A propósito, tipo. Ah! Vou... Oh, não faça o erro dessa man. Qual é? Oh, já tô começando extremamente mal aqui por excesso de agressividade. Eu só ia, tipo, me disfarçar aqui. Era é, é, é só isso. Ficar literalmente invencível. Tipo, a principal uh, opção que esse poder tem aqui. Meu, como é que eu continuo ficando mais agressivo do que eu deveria mesmo quando eu estou utilizando um pondeiro onde realmente isso não seria necessário? Oh, os, oh, os efeitos sonoros são tão altos aqui, é realmente uma coisa... É, yeah, não, são altos de uma maneira desequilibrada, mas enfim, é yeah, literalmente completamente invencível a tudo, isso é absurdamente quebrado. Enfim, eu só vou fazer um pouquinho de DPS ali, Aí, então ele se manda, então ele joga uma rocha, uau, então ele cai em cima de mim, tremendo o trabalho da minha parte, sem dúvida alguma, então eu causo, eu não sei o que eu estava pensando ali, certamente não era nada de bom, ah, eu detesto o Pyre eu detesto o Pyre ele demora 10 horas, para se tornar vulnerável. Ele é o pior. Mas, felizmente, ele se foi, tipo... E a gente já se lembrou do... Pior. Chefe aqui como... O primeiro, então isso já me deixa bem satisfeito. Mas, como vocês vão perceber, tem um monte de Maxing Tomatoes ali que eu posso tomar. Então, tem super preocupação aqui. Já vou pegar aquele Maxing Tomato como uma emergência, caso a necessidade aconteça e agora é yeah, sempre sempre tem que ter um duelo contra diversos chefes começando com mr frost, mr. frost e sempre tem alto potencial de ser um problema graças a seus movimentos imprevisíveis mas felizmente <risos> simplesmente fazer folhas aparecerem tem tps insano. ok foi um Uh, ainda bem que ele não salta a tela inteira, porque isso teria me atingido e isso não teria me deixado muito feliz. Enfim, eu acredito que vão ser tipo. Uh, vai ser uma luta contra três subchefes, seguida de uma luta contra outros três subchefes. Uh, bom, não é imediatamente seguido, porque eu fui atingido. O que me acertou ali? Eu não sei. A propósito, quatro subchefes? Eu absolutamente não estava nem um pouco preparado para isso. Oh! Eu pensei que meu posicionamento estava bom. Meu posicionamento não estava bom. E pelo menos a luta contra os subchefes é uma parte que é mais curta. E com isso, nós conseguimos. Uh! Nós conseguimos um chaveiro. Ok, pelo menos você consegue mais na arena. Isso é bom. Porque, tipo, a quantidade de chaveiros que eu tenho ainda não, tá longe do suficiente, do máximo. Que, se eu não me engano, é 256, segundo o que eu li na Wiki Kirby. A propósito... Uh, tipo, existem duas wikis de Kirby que eu percebi, tipo, uma na Fandom e uma que não é. Tragicamente, a wiki, que é a mais útil... É o wiki da Fandom, que, uh, como todo mundo, eu acredito que já está careca de saber, é um lixo de site que fica te spameando constantemente e é insuportável e é a pior coisa do mundo. E. Pois é, tipo, infelizmente, essa é o wiki que tem a informação. Tipo, não é? completamente horrível, porque eu simplesmente uh, fico utilizando o Block Origin e ele bloqueia a maioria das coisas horríveis. Claro pode ser um problema. Um... Mas, pois é, né? Ah, sim! Uma coisa que eu devo mencionar. Se você está utilizando Google Chrome agora, nesse momento, troque para o Firefox, para ontem. Porque, tipo, o Block Origin vai parar de funcionar no Chrome a partir de, acredito que março ou ano que vem, uma coisa parecida, mas enfim, uh, imediatamente troque para você poder continuar usando o e Block Origin e, tipo, continuar com uma internet utilizável ao invés de uma internet em metástase, tipo, utilizar a internet é boa, portanto, utilize um browser que presta. Isso é a lição que eu tenho a dar para todos. Ok, Krakow simplesmente lançando um monte de coisa. Ok, eu pensei que podia simplesmente demolir ele através de puro DPS, mas não foi o caso. Ah, se eu tivesse caído ali e morrido, eu ficaria extremamente triste. Já imaginou fracassar uma arena graças a isso? Uh, sim, é muito fácil de imaginar. Certamente existem... Vários vídeos na internet onde essa coisa exata aconteceu. É isso o perigo de ter uh, uma arena com buracos. Ok, Coin Rattler, meu arqui inimigo. Vamos ver como é que isso aqui vai ser. Uh, depois disso aqui, eu acredito que eu vou utilizar o Maxi E Isso vai ser o ideal aqui. Ou, oh, simplesmente, ficar parado aqui e atingir ele bastante. Isso, isso é bom? Isso é ótimo, isso é bem fantástico. A propósito, tipo, você meio que pode fazer o padrão de ataque de Castlevania de ficar atacando no ar e etc. Não realmente percebo se isso. Yeah, eu acho que você ataca um pouquinho mais rápido se você fizer isso. Huh. Tipo, você faz isso porque, tipo é satisfatório desfazer, eu já tenho a memória muscular uh, por conta.. De Areal Sorrow, mas é, eu não havia considerado que isso teria uma utilidade tão grande. Uh, e também, tipo, se assim, eu posso uh, chegar aqui, então cai fora. Tipo, é uma bela estratégia de jogos de luta, basicamente. Você chega atacando, aí depois você se manda e. Ok. Eu não sei exatamente. Oh! Se eu perder Leaf aqui, eu vou ficar indignado. Eu não perdi Leaf e eu não vou ficar indignado. Ok, ótimo, fantástico. Tchau, Coil Rattler. Espero nunca mais te ver. Eu absolutamente sei, com certeza, sem sombra de dúvida, que eu vou encontrá-lo. Uma versão pior dele. Duas vezes no futuro, mas... Achei como se isso, isso não fosse acontecer, é algo que me deixa satisfeito. É, pera aí, eu não quero fazer uh, tornado estilo tornado de Kirby's Adventure Isso não é exatamente algo que vai ser remotamente bom ou satisfatório para mim. Pera aí, o quê? Oh, pensei que ele estava atacando lá na frente. Ah! Para uma coisa que vale a pena mencionar é que, tipo, existe uma habilidade Paint específica no Kirby Superstar Ultra, que você consegue ao uh, comer um dos projéteis de um dos chefes. Me pergunto se isso também se aplica para cá. Oh, Citra realmente não tá sendo muito feliz aqui. Oh, quer saber? Eu não nem aí. Eu vou simplesmente escolher ficar invencível de vez em quando. Espero que você não se incomode muito com isso. Porque você está prestes a ser demor... Ah, oh, como é? Que? Isso me atingiu? Peraí. Isso foi quase desastroso. O alcance do Kirby ali foi terrível. Não! O que está que acontecendo? O que está que acontecendo aqui? Por que eu estou levando mais dano aqui do que... 4 Rattler? Eu não tenho certeza. Meu, eu não sei como eu consegui esquecer daquele chefe também. É, tem um Kaki aqui ou coisa parecida. Uou! Aquilo encheu muito mais da barra de vida do Kirby do que eu imaginava. Tipo, Kaki de Kirby Triple Deluxe e Kaki de Forgotten Land. Tem uma grande diferença entre um e outro, sem dúvida alguma. Ok, eu simplesmente ficar por aqui. Você vai rodar e etc. cair meteoricamente e eu te ataco um monte aqui. Yeah! Cliff absolutamente demolindo subchefes. Ok? E agora nós temos Bunkers. Isso é legal, tipo, conseguir acabar com alguns desses subchefes antes que eles pudessem fazer qualquer coisa de útil, mas, infelizmente, isso não é algo que a gente pode fazer aqui, por mais que a gente faça uma quantidade desequilibrada de dano. Ah, certo com o hammer. Eu consigo. Não era isso que eu queria fazer, Kirby. Por que você, tipo, sei lá, interpreta eu apertando o botão como segurando o botão arbitrariamente de vez em quando? Eu não sei, eu vou tipo. Spamear menos aqui. Pera aí, isso. Só... Oh, dessa vez foi só, é só três. Significando que tinha sete no total. Ah, mas enfim, ora. Difertal de mascarado. Ah, vai ser somente.. Uma fase da luta, ou mais de uma, eu não tenho a menor ideia. Ah, oh, por que eu tô sendo um imbecil aqui? Eu não sei. Ah, tudo bem, ok? Três ataques, vamos continuar o DPS aqui. Não chegue excessivamente perto dele, porque isso vai dar super errado. Sem dúvida alguma Que Agora ele vai ficar vulnerável um tempo? Não, ele simplesmente, imediatamente começa a correr. Sacanagem, de. Isso não é legal. Ok? E no fim das contas... oh, Peraí um momento! Tipo, será que tem descrições diferentes na arena? Eu não... Eu não havia nem pensado nisso. Ok, mas tudo bem, tem essa cutscene inteira de novo. Yeah. E agora? Não, nah, simplesmente é a mesma descrição. Ah, como é que é essa luta de novo? Ok, simplesmente gira para vencer, e ele fica completamente tonto, e eu consigo atacar um monte, e... peraí, por que eu não simplesmente tipo, me escondo aqui na maioria do tempo? Tá aí uma bela uma pergunta. Ok. Novamente, ele... Ele ataca nesse ataque. Isso parece ataque de Elden Ring, com o tanto que ele ataca ali. É meio absurdo. Oh, não! não deixe... Esse é tipo, só, só espera, só espera. Belo ataque combo dos dois ali a propósito. aqui foi praticamente um bro move de Superstar Saga. Eles nem fizeram um treinamento específico para isso, certamente, mas tudo bem. Pera aí, E agora a gente vai, já vai ter a sectônia normal, aí depois a sectônia extra. E isso... Só até que foi extremamente fácil para uma arena. É né? tipo, meio que desequilibrado como as coisas são aqui entre a arena normal e a Trorina simplesmente extrapolando a partir daqui, mas.. Yeah, eu imagino que a Arena vai exigir muito mais tentativas do que a de Superstar Ultra. Meu, eu tô começando a achar que Leaf. Liv... É realmente que eu deveria utilizar pra lá Mas é, é, eu não sei Eu não sei eu não sei qual é a conclusão que eu devo tomar. Pera aí, eu posso simplesmente ficar segurando isso E ficar dizendo daquele ataque que era Ah, eu vou tentar isso Definitivamente vou Ok, fica atacando aqui, ela vai fazer Oh, pera aí Oh yeah, faz uh, as formigas caírem primeiro Aí depois Oh, qual é? Eu não sei se eu apertei o botão Na hora certa ou não isso é tático. Ok, agora... O okay? quê? Ah! Ok, eu tenho que parar de levar dano de bobeira. Levar dano de bobeira, sem dúvida alguma, não é legal. Tipo, eu conhei, Ah, yeah? completamente invencível. Eu conheço o padrão dela e eu não devo acabar sendo atingido de bobeira. Tipo, qual é? Não faz muito tempo, desde a última vez que eu lutei contra ela, realmente não faz. Então, tipo, só... Ok, sim. Yeah, eu vou ficar aqui simplesmente... Ok! Yes, no... Simplesmente invencível. Completamente invencível. Nada que possa ser feito. Não, não sei porque eu estava pensando que esse jogo tinha... Uh, leaf que tinha sido... Ou oh! uma versão nefada. Uh, isso... isso é algo que eu devo ter imaginado em algum sonho ou coisa parecida, porque... Uh, yeah, leaf, leaf é quebrado. Eu sei, chocante afirmar isso, mas... Isso não deixa de ser. Ok, agora simplesmente a gente atacou tá mais algumas vezes, e isso foi rápido e tranquilo. Pera aí um momento, será que a gente vai ter que passar por aquele negócio inteiro do giroscópio de novo? Eu sinto que você tem que passar pelo canhão de novo. De repente, a memória apareceu ali na minha cabeça, mas eu... Eu não tenho certeza. Eu simplesmente não tenho certeza, mas é. eu terminei isso aqui com uma vantagem tremenda de vida e ótimo. Agora só preciso... Ok. Vamos ver realmente se é isso ou não. Bom, uma coisa é certa, eu não vou... aí. Oh! Oh yeah, não, tem, tem uma parte, tipo, normal da luta Aí depois uh, tem a parte de Hypernova Eu tinha esquecido completamente desse detalhe Como é que eu tinha esquecido completamente desse detalhe? Olha, por favor, não faz pergunta difícil Oh, eu me lembro de algo que aconteceu Eu me lembro de quando eu joguei esse jogo originalmente Eu ter feito a arena... E eu me lembro de eu ter caído no buraco. Yeah, tem buraco de morte instantânea aqui. Não perca a sua folha. Não é aceitável perder a sua folha. Ok. Yeah, esses buracos aqui estão plenamente preparados para arruinarem o seu dia. Yeah, não, eu... Absolutamente não quero terminar isso aqui com uma morte instantânea, nem um pouco. Eu já não sou, tipo, o maior fã do mundo, dos chefes desse jogo, graças à quantidade de tempo que eles essa... fazem você esperar. Uh, absolutamente não sou... Eu acho que eu explodi por causa daquelas sementes, aí eu acabei caindo no buraco. Eu acho que foi isso que aconteceu, eu não tenho completa certeza, mas... É, isso simplesmente ativa as minhas memórias. Eu já se passaram 17 minutos. Isso é uma quantidade de minutos, sem dúvida alguma. Meu, tch! cada tentativa da Arena é praticamente 20 minutos. Isso é insano. Ah, mas tudo bem. Ah, eu gostaria de tipo comparar isso com a Arena de Superstar Ultra em termos de quantidade de chefes que cada cada jogo tem e a quantidade de tempo que cada tentativa demora uh, certamente já deve ter sido feito algum comentário nos uh, comentários fazendo a comparação mais meu completamente absurdo como simplesmente umas folhinhas então, invulnerabilidade absoluta pro o dali. Ok, não é invulnerabilidade absoluta, porque isso não dá invulnerabilidade para elementos de fundo e etc. Mas... Ok, ainda, ainda não terminou completamente. Ou será que o jogo, vai arbit... o jogo arbitrariamente pulou a última fase da luta? Ok! Oh, isso foi 13 minutos. Meu, isso foi... Um monte de minutos de enrolação que o jogo cortou ali, sem dúvida alguma. <risos> yeah, eu acho que essa é simplesmente a quantidade de enrolação que acaba consumindo um monte de tempo. Mas, enfim, com isso, nós podemos comprar mais chaveiros. Eu não tenho outra opção, além de ficar comprando chaveiros... Toda santa vez. É obrigatório. Ah, 193. Olha, o ritmo não tá bom não, pra ser perfeitamente honesto.